Tá fraco e tá fraco geral. Não adianta você chegar em mim e falar, Lucas, tô tirando horrores aqui com a Uber. Lucas, tô ganhando, meu, 300 reais por dia aqui com a 99 nessa época aí de pandemia e coronavírus. Olha, se você mostrar um print para mim, mostrando que tá fazendo isso aí todo santo dia, eu vou falar que você é o super-homem, o mestre, o super-estrategista dos aplicativos, porque não tem como. Nessa época de coronavírus, a gente tem que expandir os horizontes, não tem como depender somente de um aplicativo. Eu, particularmente, acredito sim que dá para levantar um dinheirinho legal, mas não depender somente de um aplicativo. Por isso que nesse vídeo que eu estou postando aqui para você hoje, é um vídeo para te trazer algumas dicas, algumas informações de outros aplicativos que podem te ajudar a bater a sua meta se você está na rua e está precisando levantaram dinheiro para pagar as contas. Porque eu acredito que se você está na rua tá batalhando, é porque precisa mesmo, né? E esse vídeo é destinado a você, que está buscando novas formas de ganhar aquele dinheirinho para pagar a matrícula do filho, pagar a escola, pagar as contas, pagar água, luz, porque realmente está difícil. Então, se você já gostou da chamada desse vídeo, já senta o dedo no botão de like aqui abaixo, se inscreva no canal e ativa o sininho e vem comigo! Música então na verdade esse vídeo vai ser um vídeo resumão mesmo para poder trazer já para você algumas informações de alguns aplicativos é o seguinte não vou mostrar como se faz o cadastro não vou mostrar todos os benefícios do aplicativo eu vou apenas te apresentar sem link de indicação sem nada assim eu não vou ganhar nada para apresentar esses aplicativos para você tem muita gente que fala, ah, Lucas, você é pago para falar de um tal aplicativo, você é pago para falar... Não, <risos> para vocês terem ideia, grande parte dos aplicativos que eu trago aqui no canal para apresentar para você, é porque eu vi que realmente tem um potencial e que pode mudar a forma como você está trabalhando, mudar os, os ganhos que você está recebendo. Então, eu vou trazer esses aplicativos, eu não vou ganhar nada por eles, eu não sou não estou sendo pago para falar deles e para você ter ideia o primeiro aplicativo eu até achei engraçado que eu, eu não sabia eu fui ver recentemente um amigo meu que mandou mensagem falou que você está sabendo tal que o aplicativo é o primeiro é o Rapp não sei se você está sabendo da Rapp agora você pode fazer entregas também com carro isso mesmo, você pode pegar seu carrinho aí e fazer aquelas entregas do da Rappi de, de comida, de produtos, fazer compras em supermercado dependendo do seu nível na rap. E assim você pode levantar um dinheirinho a mais trabalhando com esse aplicativo. O segundo aplicativo é a SuperNow, é um aplicativo que você faz entregas de supermercado, você vira um shopper, que nem eu comentei no último vídeo do contrato da Uber, você também tem um aplicativo que você pode, na sua região, fazer entregas de supermercado. Dá uma olhadinha para ver se está disponível na sua cidade, eu vou deixar o link aqui na descrição, já se cadastre e vire um shopper também para poder levantar um dinheirinho a mais para pagar as contas. Terceiro aplicativo é a Corn Shop, você não precisa esperar ela chegar no aplicativo da Uber, porque eles vão fazer a integração geral no aplicativo da Uber, você não precisa esperar, você já pode se cadastrar, esperar fazer a palestra online e ter todo o contato, todas as informações do aplicativo, também vou deixar o link aqui na descrição para você poder já fazer o cadastro e também ter essa opção de ganhos fazendo entregas de supermercado. Um outro aplicativo bacana também para você ter mais opções de corridas nos aplicativos ali é a City, já fiz um vídeo falando sobre eles, link também aqui na descrição com taxa 10% nessa época de pandemia, acessa lá se cadastra e tem essa nova opção de ganhos também para você levantar aquele dinheirinho para pagar as contas. Tem também Cabify o APA, meu, se inscreva na maior quantidade de aplicativos que você puder, porque tenho certeza que se um não toca, o outro vai tocar. Então é melhor você ter mais opções, ter mais chances de receber um pedido para você levantar aquele dinheirinho que você precisa do que ficar dependendo apenas de um esse é um conselho pessoal que eu te dou eu nunca trabalhei apenas com aplicativo quando eu comecei a trabalhar com os aplicativos com a uber eu já pulei com a 99 não fiquei dependendo apenas da uber Fiz Uber 99, passou um tempinho, eu me cadastrei na Cabify, fiz Uber 9, é, 99, Cabify. Quando entrou a Formove, também fiz a Formove, só que eu não tive muitas corridas ali no aplicativo. isso, eu trouxe esse vídeo aqui para tentar te mostrar outras opções, para que você não dependa somente de um aplicativo. E, meu, grande parte das pessoas que estão entrando em contato comigo, tá falando, ah, eu tô fazendo Uber e está fraco, não estou conseguindo bater as metas. Aí eu pergunto, você faz 99? Não faz faz outros aplicativos não faz aí claro que vai estar tá fraco você precisa ter mais de uma opção de ganhos e dependendo do aplicativo que vocês mais mandarem mensagens perguntando como é que faz a inscrição como é que funciona aqui nos comentários eu vou trazer um outro vídeo mais específico, mais completo falando sobre eles, beleza? Bom, espero poder ter ajudado trazendo essa dica aqui, esses outros aplicativos que podem aumentar os seus ganhos. Se você gostou, não deixe de sentar o dedo no botão de like aqui abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E olha só que bacana, mais dois vídeos top que eu preparei exclusivamente para você. Então eu te espero em qualquer um desses dois vídeos ou em qualquer outro vídeo aqui do meu canal, combinado?